Sou do Polo de Natividade. Me graduei em Pedagogia em 2009, fazendo parte da primeira turma e muito feliz pela oportunidade de poder estudar. E o que me levou a escolher o CEDERJ foi a indicação de uma amiga. E os desafios que eu encontrei no decorrer do curso foi em relação às avaliações, porque enquanto aluno de baixa lesão, eu necessitava de provas ampliadas e eu tive as minhas provas ampliadas através do polo. Eu tive todo o apoio que eu necessitava na época, toda a ajuda necessária. E a vantagem de se estudar pelo CDERG é que este é em modalidade em IAD. Não existe barreira geográfica para o aluno estudar e existe também flexibilidade de estudo. E a relação né, entre, entre alunos, tutores e funcionários do Polo sempre é uma relação de comprometimento e seriedade entre ambas as partes. E o CEDERG mudou a minha vida porque hoje eu sou funcionária do Polo, aonde eu estudei um dia e me tornei pedagoga. E atualmente eu faço uma pós em psicoterapia, também em IAD, oportunidade esta oferecida através do SEBERGE.